Mas a, a Mina é casada, mas o Amerco não, que se foda lá, caralho. Exato, cheguei, meu amigo. <risos> é lógico. E você não sabia também, né, Merco? <risos> Depois que eu soube que daí que Ah, não, ah, Não, Merco... Eu liguei e falei, eu acho mesmo, saí, caralho. Amigo, com quem você tava no telefone ali? É... cala uh... Ah, tá. Ah, aí acabou o ano, não tem manhã, não. Falando da bundinha, de quem? É, As bundinha? Am... Ah... Não mesmo. Tentei ouvir a fofoca, oh, mas não Falando em bundinha, você ouviu que você falou um negócio bacana no Harry mais cedo? valeu o quê? Ah, não foi eu não, não foi eu não? Não foi. foi. Oi, carai claro Foi O rapazinho que foi. parece comigo, o James tá usando não, não, contra não. mim isso aí. Entendi. Ah. Ganhou um gulosão depois, não? não. <risos> O que é isso, cara <risos> <risos> Olha esses caras, velho. Bota. Caralho, Lis. cabelãozão, certeza. long hair, hein? Não, não. Caralho, é, Aliso, é mega é hair cabelo. seu bicho burro. É, é cabelo, cabelo. Então, um long hair, é um burro. É irmão? mega, não é mega? É longo? É você cabelo. vê que você é doce. Não, não, não é mas é qual é que é o nome de quando você põe a pele? É long, de long, mega Não é hair. mega? Aê, ah, é, cara, ah, é mega. É um mega. Tá bom. É um é mega. É. É bom pro Pedrinho puxar, né? Meu, pra se matizar, não escutei isso, gente não. O Impagino puxei, eu trago muito forte. Que traguei, segurei demais. <risos> se é bom, não, acho que dá quatro agora. No cadê, novo, o, tá cadê o Pedrinho, delícia? pescoço fino? É, foi. Vamos mochar, né? De perereca pra cacete. Você, você. Também, Nossa senhora. Isso. Ô, pizzinha. É um delícia. Que é isso, cara. Nossa senhora. Hoje eu tô cara. atacada, velho. <risos> Ai, é céu. É que antes meu remédio me tirava minha libido. Agora tô... agora que remédio, o libido, né? <risos> Eu tava subindo a escada quando eu vi ela. Não, você vai me de quadro, não sei o que, eu que... Porque... Agora... A Alice tá vazando, o que tem a Lucy tá vazando. Hum, e agora ela chama chão. Ai, foi, foi mais mais alto, hum. tá hum. Agora xampou, o chão pôr no fedengosa tá pegando fogo, né, Alice? Nossa, aqui não tomar um remédio do, do meu vírus aí, que me deixava toda. Ai, não quero. Agora eu tô louca pra dar. 24 horas pra cá no Pedrinho. Se for lá, ele todinho. Tô... Alice, não que quero saber dessas coisas não. Né? Que é isso, cara? Essas partes você pode deixar entre vocês. <risos> Mas já pai. tá com o pulmão legalzinho? Dá uma, dá uma respirada forte. <risos> Nossa Senhora! <risos> Caiu o um pedaço do pulmão na mesa aí. Não, deixa eu pôr a máscara aqui com todo o respeito, dá <risos> tá licença pra tá tá minha licença, segurança aqui. Sim. Opa! Pega, coloca de vapor de teu pulmão, saiu, viu, Alisson? Já é bebe assim. água por cima da máscara, né, Alisson? Água meu... de coco, Alisson, pra hidratar o sódio aí. Ah. Nossa, já toma, <risos> já toma isso aqui já. Tá, vamos, vamos, o que interessa aí, rapaziada. É. Não, não, a gente já falou com os dois aí, tá ligado? E, véi? Ai, ai Como que eu posso falar isso, velho? Vocês dois são bons, tá ligado? Vocês dois, porra, mano Os caras são, são fortes, são nome forte e tal Mas a gente só tem uma vaga, mano hum. Tá ligado? E, mano, eu tô muito de boa De escolher essa vaga aí Eu vou deixar pra vocês Opa, dois não não, título, não, não, não, não agora. Agora. Eu deixo pra você o fácil Eu deixo pra o seu, fácil Eu vou deixar essa decisão pros dois aí. Não, não, não. É o seu. Decide, é patrão. Aí é, eu, eu deixo, eu deixo. Não. Quem manda é patrão. Eu tô mandando vocês decidir. É, isso é a verdade, ele tem um ponto, Pedro. É seu. Fala comigo. Eu deixo pro Por que? você, Por Porque você não quer, não? Não, eu quero, mas. Eu sinto que você quer muito, não? Não Nossa. você não, ah, que é. não, não que eu não queira, mas. Eu abro mão. Você vai abrir mão de uma coisa que você quer muito? Ah, pelo meu irmão, caralho. Humilde. Eu abro, pô. Ah, então pronto. Então e pronto. você vai não... sentar numa bolsa? Ou? Ah, porque eu não vou mentir que eu quero, tá ligado? Então você não vai correr atrás do que você quer pra... Pra você ir atrás dos seus sonhos? Vocês dois? Vocês são o quê? Vocês são balas ou vocês são um saco de batata? Mas é meu irmão, caralho. Mas não independente. Eu sou sua irmã, mas pra eu meter um tiro na sua cabeça se você fizer merda pra mim é fácil. E aí? Não, Mas o senhor não fez merda? Mas e se ele fizer? Aí eu cobro ele pra cacete, independente se ele ser braço ou não, caralho. Eu não entendi, foi nada que ele falou. Eu também não, fiquei meio confuso, porra. Não entendi também. Não Eu tô dando tempo, cara. Eu não entendi, foi nada que eu tô tentando. Quer tirar no dado, Pedro? Não, cara, eu deixo pra você falando. Quer jogar no dado, então? Se for jogar no Ah, não, não, não, não, não, não, não, não. Perdi. Obrigado, gente. Ah, Pedro. Só, oh, deixa, deixa, isso aí. 18 deixa... com reflexo. Ó, oh, oh, deixa eu só falar aqui, ó. <risos> oh, tá bom. Deixa eu só falar aqui, ó. ó. Eu ah, peguei, ah. Peguei, mandei pra ela assim, ó, pra, pra mina casada, né? Falei, ó, oh, vamos marcar de sair qualquer dia. O que, que você acha dela? Hoje ficou um pouco complicado, porque já estou indo dormir. Mas depende do, depende do rolê, nós podemos Meu... até ver. Meu Deus. Outro dia, beijos. É, chapuleta ela mesmo se é, foda, porra. Gente. Oxi chifre não você vai vir pra né? mim, porra. É, ah, não mas você não, cabeça pode cabeça. não pode passar nada além disso. Porque se ela tá chifrando o, o corno dela, se você um dia amarrar é, com ela aí, é. você vai ser corno também. Mano... É mesmo, é verdade. Mano, você tem que entender, velho. Que, mano, a, a vibe que eu tô não é de namorar, não. Figuem, Comedor de casada, né? Já mano. namorei uma vez aí, é só oxi, um Pega e já era, filho. Apunhala a criança, apunhala a criança. Eu falei <risos> isso, quando eu saí pela primeira vez com o Pedrinho. Oxi! Não, mas porque, porra, mano, eu tenho coisa mais importante pra cuidar, né? Do gueto? Do gueto. Mas tá, então Get é o seguinte, velho, é... eu fiz esse bagulho pra ver qual que é a índole de vocês dois, tá, a gente vai colocar os dois, ia colocar de um jeito de outro os dois, aí, da ué, puta, caralho, vambora. eu só queria <risos> ver aí, o que, quem que ia é deixar quem, tá ligado, quem que ia, é... porra, tá ligado, fazer a boa, e a gente viu que o Alceu aí é um bosta, né. <risos> Lixo, oh, né? Mano, não, não. Tô... Ué, mano, o, cara, o cara já chegou e falou, eu Larra, abro mão, eu não, quero o bagulho. Eu falei, tá bom. Não, tipo assim. Não, não eu, é eu é errado, que você é é Não, não é tá nada. certo, aproveitando as que... oportunidades, caralho. Que filha da puta. Ele f... falou, ai, ai, mano, ai mano, eu desgra... juro que, mano, Pedro, imagina que tem um gato na minha cabeça. Que faz... Imagina que um gato, ele mexe na minha cabeça. Decide por você, né? Decide por mim. Eu adoro esse gato imaginário, é o seu, velho. Tô Eu juro que machucou, machucou? Nada, não, não, não, foi só um pãozinho, coisa pouca. Achei já, que ia ser mais difícil de decidir, mas não foi, né? Não, foi nada. Não, Pô, só, acabou assim, que não tá sincronizado. Ficou, ele te bateu e falou, não. Ô, oh, mas não. não é que eu não quero, Alice. É que, porra, eu Tô vejo, vejo é meu irmão correndo atrás disso pra cacete, assim, se dedicando e os caras. eu. Eu quero mas pra Deus cacete, pra mas, você, mas eu deixaria mano, pra ele, Como que funciona o bagulho, velho? Meu Deus. Não vai achando que é só entregar coisa do baú, que é só. É. Porra, não, não. é, é, é responsabilidade, Tá? Vocês vão ter que resolver B.O. Vocês vão ter que resolver uhum. problema, uhum. tá? Muitas vezes vocês vão deixar as coisas legais de fazer, de fazer as coisas legais pra, pra resolver poder pra resolver B.O. tá? Muitas vezes vocês vão estar tá lá na, na resenha, vontade tá de rolê, que vocês vão ter que deixar de lado pra vir ajudar o gueto. Se vocês estão pegando a gerência, é porque vocês vão colocar essa porra em primeiro lugar sempre, independente do que aconteça. O gueto tá precisando, vocês vêm, que se foda, Acima tá? Acima é de tudo. Primeira, primeira coisa, velho, não importa se é casado, se tem filho, cara, que se foda, tá? Essa porra sempre vai vir em primeiro lugar, mano. E vocês tem que colocar isso em mente. Que isso daqui vem antes de qualquer coisa. Certo? Com certeza. E eu vou falar uma coisa. Muito importante, que na época que eu peguei gerência, eu não sabia direito. Foi aprendendo com o tempo, foi aprendendo com a Américo com James, eles com maldade. Vocês imaginem que se não tiver ninguém aqui que já é tipo manja do, do bagulho, só tiver vocês dois e os membros, vocês é que manda aqui, cara. Se, se acontecer alguma coisa, vocês vão saber fazer isso como? Você tem que pensar. Cê sempre tem que pensar no futuro do, do bagulho que vocês vão fazer. As consequências, as con no que pode acontecer, nas variáveis. Exatamente, vocês é, vão estar tá aqui, velho. É a responsa de vocês, tem que segurar a pica na mão e assumir o que vocês quiseram assumir. Tá ligado? Tipo, é, o bagulho é louco. Se a gente precisar de vocês, vocês vão ter que estar tá com a gente. E não é coisinha tipo, ai, ah, me dá 10 LSD, me dá 10 gases ou ali, tá fazendo não sei o que, não é só isso não, é muita coisa, B.O. de gangue principalmente. Se acontecer alguma coisa com vagas, com fêmeas, com a polícia, como é que vocês vão agir? Vocês tem que pensar. Achar dois, vambora. Então, vocês tem que ter uma, uma noção aí maior das coisas, prestar atenção no que, que a gente faz, do que, que os braços faz, o que, que eu, o Américo James, a gente faz, que é importante se quando a gente estiver fora, vocês é, tá com vocês a liderança aí. Eu não quero chegar aqui no outro dia. Sim. Isso aqui tá pegando fogo. Sim. Então, Mano, eu tipo em assim, vocês. eu tenho certeza que eu vou aprender muita coisa, tá ligado? Pra eu caralho. não vou tentar sair tomando atitude de coisa que eu, só porque vocês estão dando essa moral. Eu vou sempre chegar nos seis de cima, eu vou chegar nas outras galera mais experiente e perguntar, tá ligado? Caso não tenha ninguém, é aquela parada. Pensa, repensa. Até tomar uma atitude que seja melhor. Tipo assim, não tô falando que eu não posso errar, mas eu quero aprender, tá ligado? Essa é a parada. Não, aprender, aprender, aprender, aprender. E nunca parar de aprender, porque eu acho que ele nunca sabe tudo. Mas é aquilo que eu falei, quando não tiver ninguém aqui, só tiver você e o Pedro, vocês dois, de cabeça, vocês têm que segurar, velho. E vocês têm que saber rápido o que vocês vão fazer. Sim. É por isso que eu falo, prestem atenção no dia a dia aí, como, como acontece essas coisas com o gerente, com, com nós aqui. Porque o bagulho é maluco. Ah, a gente tem que aprender mano, pra caralho, com certeza. E, mano, eu peço que vocês tenham um pouco da, da mente do que eu mente. penso, tá? Porque, cara, querendo ou não, apesar de eu ser porra louca e tal, eu sei como gerenciar aqui, tá ligado? Não sei, cara, vocês podem não, não achar, sei lá, achar que, que eu sou ruim ou alguma coisa do tipo, mas, cara, eu tô, eu tô há muito tempo aqui, então, tipo, cara, querendo ou não, eu sei como, como lidar. Se chegou até aqui é que sabe fazer, né? Então, velho, tipo, cara, eu tô há muito tempo, cara, eu nunca tive uma desavença é verdade, com ninguém, Nunca ninguém tentou me tirar, tá ligado, velho? E, tipo, eu acho que isso reflete no meu trabalho, quer dizer que meu trabalho é bom, tá ligado? É o que eu acho, então, velho, eu peço que vocês, tipo, tenham um pouco na minha cabeça, querendo ou não, se, seja um pouco explosivo, mas também seja um, um, um cara que pensa, tá ligado? Porque mesmo eu sendo explosivo, eu penso antes de fazer a merda, tá ligado? E mesmo que a merda seja muito grande... Quando é muito grande, eu não faço, tá ligado? Se for só um pouquinho de merda que dá pra resolver depois, eu... É, eu Cabraço. É, é merdinha que nós faz, É uma merdinha que não é só isso. Saiu eu e o Américo Américo nunca soubiga, não. Não, é. ah, perdão, tô cá, ficou Tá ligado, Ufa, que pariu. Américo, você é o corvo, eu posso ser o gavião? Vai tomar no meio do mas você já não vai mais... Pro seu Ei, hein, o bom é que em situação de sequestro, eu nunca vou ter que fazer nada, né? Que você é o sequestrado. <risos> já resolve então... lá mesmo, né? É. Vocês querem um fuzil? Pera que eu vou pegar lá. Pra é. <risos> Mas, Não, mano, mas é o seguinte, velho. Outra coisa, questão de baú, mano. Eu peço Nossa, véio, que vocês tenham muita atenção no baú. Tem tudo a sala certinho lá para marcar o que que pegou, o que tirou, o que colocou, quanto pagou, quem quanto pegou, deu, quem, quem deu, pegou. quem tirou. Mano, vocês, cara, estão com uma chave de um bagulho muito importante que, cara, leva nossas armas, leva tudo, tá? Eu, pe... cara, vocês como estão no começo, mano, eu peço que vocês já, já desde já, criem um senso de que a gente precisa ter o baú cheio. Tá, o bão recheado, cheio de arma, cheio de coisa então, velho, vocês não vão estar tá pensando só no banco de vocês, vocês vão estar tá pensando no banco do gueto, tá ligado? Tá sem arma porra o gueto precisa de dinheiro, então, pra pegar a arma vamos fazer, vamos mandar, porque, cara vocês vão, não vão estar tá mandando só em vocês não vão estar tá sendo mandado, vocês que vão mandar agora nessa porra, então, viu a galera parada lá, outsider, fala, rapaziada, vai fazer dinheiro pra porra do gueto uhum. tá? Mano, vai traficar pra porra do gueto vai desmanchar a para pra porra do gueto, precisa de placa? Vai atrás precisa de sabonete nessa porra? Vai comprar vocês tem que ter um pouco mais dessa pegada aí, viu? Vocês dois. Eu, a gente fala isso pra ajudar mesmo. Uhum. Pra, pra moldar vocês. Um pouco mais de, de malícia. Um pouco mais de, de pé firme, sabe? Agora vocês são braços, véio. Agora vocês podem fazer, tipo... Não tudo que vocês quiserem, obviamente, mas... Pô, tá precisando, tá ocupado. Pô, vai lá comprar um negócio pra mim. É, dinheiro pro gueto, dinheiro sujo, vai se uns caixas. Tá ligado? Tipo, isso tem que vir muito de vocês, assim. E a gente, e que a gente vai perceber. Vê droga, mano. Vê que faltou droga, já avisa, mano. Tá sem droga arma, aí. Pra... vai. munição. Vai... Mano, é, munição principalmente. A arma, hum. tá ligado? Que nem eles falou. Faca. Isso Tá na casa do quê? Uns um 150 LSD já fecha o vapo? quanto vocês costumam fechar? 200, mano. 250. 200, fecha 200 o vapo, fecha, deixa pra é. nós. Baixou o pé de carregamento. Fechou. Isso. isso. Nem espera dar, tipo... Aqui, te... o, que eu, o que eu faço? Já vejo que tá com uns 300... Já, tipo, tem dinheiro. Já, já, já pega. Vocês, inclusive, podem agitar carregamento, tá? Ó, oh, gente, quero duas pessoas pra ir pra carregamento. Se tiver pouca pessoa, pode ir você. Eu, eu sempre tô aí, velho. Então. E se faço, não tiver, tiver nenhum patrão, mano, você manda mensagem. Cola aí e pede pra nós, aí Tá ligado? Ou, tipo, a gente vai lá e cola, velho. Quantas drogas tem, ou? Oh, tá tanto com droga, tá? Eu vou fazer, vou pedir pra fazer um carregamento. Tá ligado? Tá, é, é isso que o Américo falou. Américo, posso taxar achar quem deixar? carro no gueto sem chave mano, sem gasolina. Mano, escuta. Já falei, gente, é o gente. seguinte, velho, vocês agora, vocês sabem quando taxar, vocês vão se taxar. Isso é mesmo, isso tá? é mesmo. Mano, vocês são gerente, vocês têm esse poder de pegar e tomar, cara, chegar e puxar a orelha. Porque vocês que vão estar tá ensinando a galera. Vocês vão estar tá ensinando os novos membros, vão estar tá ensinando os jumpin, vão estar tá ensinando os traficante. Porque vocês já estão há mais tempo são são são mais tempo de casa. Então vocês sabem como que eu gosto de que funcione o bagulho Sim. Vocês sabem como que eu gosto da cabeça da galera Então vocês já sabem como agir Como, como cuidar da galera Saca? Então eu quero que vocês Peguem e puxem A galera pra, pra ensinar eles Ver que alguém tá fazendo alguma coisa errada, principalmente ó Sesh, é, Dante, que vai começar. Só que o Dante é bom, eu acho que ele vai se dar bem, não vai precisar A Cris… A um Cris, principalmente, que ela é um pouco mais… mais é o... esgotado, a Cris é explosiva, mas Ela é tipo a Alice quando era no começo. Caralho, a Alice eu peguei e um sacudão louca. nela do caralho, velho. Mano, caralho, Cara, Alice, cara, você acha que ela é explosiva agora? Ela era 30 vezes pior. <risos> <risos> Sem brincadeira. É. Eu Poxa, cheguei e falei, mano… Calma agora, eu velho. falei, mano, calma nessa porra. Eu Falei, mano, você é boa, só que se você continuar explosiva, eu vou te mandar embora. Tá mentindo, só falei não, bici, não, Falei, eu falei, eu falei, eu falei, Pô, mas, eu, mas, falei, eu, Alice, falei eu eu acho pode... que eu peguei um pouco só a época explosiva ainda, se pá. Será? acho que não, velho. Você acha que, que não? Nem um pouquinho? É porque... Não, né, conheceu a Alice, ela já era abraço, começo, já era né? gerente, né. É, foi, oh, um tipo assim, foi antes de eu virar gerente, gente. A Cris, eu, eu acho que ela é explosiva. Mas se nós pegar pra criar, moldar ela, ela fica braba, mano. Fica. Ela é braba, ela e é ela braba. É Cara, a Cris é boa. Eu gosto da Cris, ela é boa. Todo mundo gosta da Cris. Ela, ela dá ela bala, é boa ela tem P1, ela... tá ligado? Ela Sim, é braba, ela é ela tá braba. Ela tá com a gente, tá ligado? É a cabeça que a gente molda aqui dentro. Sim. A cabeça que vocês procurem melhorar cada ela dia que membro? passa vocês mesmos. E ah era membro? E melhorar é? a cabeça dos outros que faz merda, taxa. É mesmo? Isso aqui é taxa, taxa mesmo, hum? véio, Oi, birman. Oi, eu sou aquele cara, mano. Se eu tenho dúvida, eu vou perguntar. Eu não vou querer tomar atitude sem saber, tá ligado? Então, se tiver não, gente aí, sim, eu vou ser o cara sim, que sim. vou perguntar o tempo sim. todo, mano. Sim, sim, sim. Eu, sim, eu, eu, sim, eu, que sim. eu, eu gosto que chegue sim. pra eu mim e pergunte. Mano, posso tomar essa atitude? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Tá ligado? Ensina. Tem coisa que você pode fazer, cara, que você não precisa nem perguntar, tá ligado? Pela, uhum. lá, é, coisa básica. Ah, tá precisando de gás, eu vou lá e compro. Ah, não, é? Essas coisas assim, mais suave, tá ligado? Tipo assim, mano, por exemplo, tá aí? atirar... Não, não, não, não Salve, é Paulo Dengoso. Atirar no pneu do pneu de um cabeça dos vagos? Não. Né? Ah. Sabe <risos> Tem que ter consciência, tá ligado, é. mano? Tem que, tem que agir com a cabeça, tá ligado? E menos na emoção. Eu, eu cara, eu... Eu, eu, eu sou porra louca, eu ajo na emoção, mas eu sempre ajo com consciência, sabendo o que eu tô fazendo, tá ligado? Porque eu coloco na cabeça. eu, eu, eu, eu Se foda, cara, eu que vou segurar o BOD e o jeito de outro, né, véio? então... Então, porra uh, O que America, que vai uma... me taxar, né, velho? <risos> uma outra coisa da hora também Pra passar pra galera do gueto Hoje, hoje nós tomamos invasão de fuzil, não tinha ninguém aqui E amanhã então. se tomar, nós precisa ter fuzil na p. Pelo menos cada um tem que ter um guardado, é, com mano com certeza, isso então, eu sempre então. falo Mano, é e não assim, é cara... pensando no banco, é pensando no gueto, eu acho Banco foda-se o banco é porque assim, cara, eu Eu já tô tá muito tempo aqui, velho. Muito tempo aqui, e E O que eu acho, velho, é que Fuzil não é arma de gangster. Concordo, eu, cara, também não acho, velho. A invasão é tem eu... que fazer de uso, escopio, de... um pistola, pistola, pistola, tá ligado? Tá ligado? também Cara, acho. no máximo, no máximo, cara, tem até a porra do fuzil do, do, do fuzil pequenininho lá, eu tá é ligado? É, pelo menos defender alguma coisa, né? O, o Draco, velho, é, é brabo pra caralho. É aquela pra caça porra, em estoque? Isso, velho. Tô ligado. Aquela K pra... da hora, velho. Mano, vamos invadir com aquela porra, tá ligado, velho? Aquela porra da hora, mano. É uma arma que eu queria colocar no gueto, tipo, pra ter saca, encher. só que é caro. É que fuzil Aí não vale é investimento. Fuzil não é arma de cima. Tipo, eu não sei né, se a galera gostaria de, de, de perder um dinheiro assim. Porque, cara, vamos dizer, eu acho que é 52 mil cada. Eu acho não que não é menos, viu? Né? Menos. O Draco? 48. Uh -huh. 48. 48, 48. Mas 48 pra pegar um fuzil, já tá quase a mesma coisa, Américo. Ah, é uns 48 então, então, Mas é isso que eu falo, tá ligado? Não vale a pena. Porque, ó, ah, vamos dizer, 48, já precisa de 25, né? Dá. 12 milhões, quase. <risos> Meu amigo. 12 milhões é só, né? 200, 1 milhão e 200. É, não, cara, tá, tá maluco? <risos> <risos> deixa eu fazer a conta de novo aqui, que eu sou meio burro não do é Botomático. Tá não, é isso <risos> mesmo, agora tá de certo. De agora, cadeira, agora tá não, certo. Não, vou ver, ó. Ah, 48 vezes. Não, é 48 mil, né? 48, 1, 2, 3. 48, <risos> 48 Deus, mil, isso. O Juan né? fica mandando foto dele, cara, esse velho do caralho. O Juan Vargas? Não gosto. 1 dizer, milhão e é 200. 1 milhão e 200. 240. Pô, até hoje não sei. E pra cada um quanto que dá, Américo? Divididos por 25? 48, né, caralho? Que é o preço do um porcento. mano, eu tô de matemática, cara. Eu não entendo matemática, porra. Ai, meu Deus do céu. é patrão do gueto, gente. Tá Tem né? que as leis da cidade, aí, né, Mel? Ah, agora fala de lei comigo, passa perto, mas é o tempo. Tem com o 5 ou 7, qual que é? Ah. Ah. É o 5 x 7 de xoxota, é o 5 7 de xoxota, é nossa tropa. <risos> Ele conta zero. Um, dois, três. Mas então é isso, rapaziada, tá ligado? Oh, mas é isso, eu fico feliz de você dar essas moral pra nós, mano. Porque é. agora os, os cabaços viraram o cabraço. Cabraço! É, cabraço! Ô, oh, né? Vai ter que aprender coisa pra cacete ao seu. Mano, mas que eu pariu. quero, mano. É da hora. Me é motivo isso aí, cara, mano. Eu quero cara, mais cara, e mais cara, e mais. Cara, e, mais cara, e um cara. dia tá do lado desse lado aí, se for possível. É. Não, não, é que, mas, mano, que que tirar eles cara, ao seu e você, cara Cara, o Paulinho já tinha falado pra mim de do Alceu, né? Falou pra mim do Alceu. Ele falou do Pedro. Há muito tempo Falou, ah mano O seu é bom e tal Tamo junto A Bia falou do Pedro O Pedro é bom e tal cara, Acho cara. que os dois são gerentes Beleza, Paulinho um Filha hobby. da puta Só que, cara A minha cabeça É que tipo, vocês não estavam nessa, nessa, nessa pira, tá ligado? Pra mim, uhum. vocês estavam contentes com, com o que vocês já tinham, saca? Pra ah, mim mas também. não pode ser né? Que vocês estavam zaralhando e É porque assim Cara, a minha visão é que vocês são os caras mais suaves não querem, não querem tanta responsabilidade Por, por, contas, por, por motivos pessoais e vocês, saca? Por isso que eu não, nunca tive essa ideia Ah, mano Saco Saco, saco, saco. Vou, olhar com você, vou olhar vocês com essa visão. Sim. Pra mim, olhar vocês, tipo, como dois caras que, porra, tá ligado? então estão aí mal, no gueto pra ajudar. Tá ligado? Não que, cara, sei lá, ia pegar e colocar o cara, porra, vai ser o gerente, tá ligado? Vou treinar ele pra ser o gerente. Sim, Não, sim. Não, eu mano, vou colocar ele pra, pra, pra ajudar e, e é isso, tá ligado? Não sei se você entendeu. Eu entendi, pra caralho. eu entendi, eu, eu, bote, entendi, bote, eu, entendi eu entendi, eu entendi. E uma fita também que eu entendi, mano, é que todo mundo tem a vida no AP, tem outras paradas pra fazer, e não, e não tem uma câmera filmando a cabeça de todo mundo o então, tempo todo, vendo o então. que cada um faz, tá ligado? Pega, essa aí eu não entendi, é o seu. Não, tá. é que tipo assim, não tem como os patrões ficar observando um por um e falar que ele ali vai ser não sei o quê, tá ligado? Ah. Não sei o quê. Ah, eu tenho, os cara tem... Eu e o Américo não esteve, viu? O poder do, do Zoid e viu? James, você vem é, mano. Torre... Tá <risos> de Descanca. gato boladão, né? Ah, esse aqui é foda. Você acha que não tem escuta nessa porra dessa sala é, aqui do dia inteiro? É, mano, mas escuta lá. Caraca, tá cadê? Cara. É, em todo lugar que você vai. Parada também, Breaking Bad. Oh, ó, se eu, se eu assistir Breaking Bad, fica embaixo dessa mesa aqui, ó. <risos> eu, você acha que eu não sei que o Pedro aí fica, fica falando com os filmes direto aí. Pá. E... Ah, Pedro, você mas, foi é... pagar sua meta pro Fuso. Né? Eu fui. Não, fui cobrar, né, porra? Hã? Eu sou o patrão. Eu já mandei o Jeremias assinar o contrato do próximo jumping que eu vou lembrar eles, Mas o Américo tava do lado, o Américo tava do lado. Mas ela tá grávida de novo? Não, tá nada. Mas vou meter o um molequinho, é. se foda. Alana, dentro. Por favor, traga. A, agora vai ser a Tica. Chica... Tinha... Não, não. É menina? O, ah. o, o Jeremias pediu menina. É Tica? Ah. É, é, é... Nossa, não. Eu ia falar uma coisa. <risos> que <risos> isso, Pedro? É. Não, tá maluco. Pedro! <risos> Gente. Ah, não, Pedro. Desculpa. Isso é, porque eles, é porque eles chamam a galera de puto, e aí eu fui falar, é Só que aí eu me Minha toquei puta. a merda, é. Não, não, enfim. Eu percebi que... a merda. Próximo Não tem, amigo. Você tá... é, como, é o que? Como cigarro? É? Gaja? Algo? Não, gaja é em português de Portugal. Eu português. tenho duas é refrigerantes, mano. É tica mesmo, né? Mas como é que eles é. chamam? Nossa, eu me meti a pipoca. Que isso, cara? É pra mim. Pedro, Pai, que um dia eu também tive essa mesmo negócio. Eu cheguei, ainda tinha Nossa. umas meninas lá, eu falei, salve, putada. Eu falei assim. <risos> Foda, foda. <risos> Mas não foi na intenção de fazer eu sacanagem, sei, tá ligado? Eu sei, eu sei, Foi eu na sei. intenção de tipo... E aí, caralho, firmeza? Sim, porque eles eu chamam sei, de puto. Cara de puto. Mas porque, porque que, nem, que, que nem às vezes, tipo, eu falo assim... Ah, mano, a... A menina é vagabunda. Tipo, só que no sentido, dela é preguiçosa, tá ligado? Ah, tipo, é, o cara é foda, Mano, é mas, foda, mas isso aí é tá foda, ligado? porque nós falamos vagabundo é o mano que não trampa. Agora, pra é, menina é vagabunda, vai pro conotativo é sexual, minha. tá ligado? Não, véio, tipo, não é mas Ninha é, tá é criança, Ninha é criança. Eu tava falando lá que… Ninha é criança. Que é casada, tá ligado? Eu tava conversando aí o… o… o... Caralho, esqueci o nome dele, velho. O filho do Diego Dante. Dante. Chegou falando, falou: mas o que, que ela faz da vida? Eu falei: Ah, mano, ela me falou que ela é vagabunda. Tá? Aí, tipo, no Nossa, sentido de ser preguiçosa. Eu falei: sim, Caralho, sim. velho, pô. Desempregada, né? Desempregada, cheque, pô, não faz nada da vida. Preguiçosa. Penderra, Entendeu? penderra! É. Mas o que é penderra? Daí depois fui com peso na né? consciência e falei: Puta merda, falei: Bosta, Vamos me é. fuder depois. Vai. Vai morrer. Não, e esse dia, mano, tava tendo rolê nos Angels lá, aí tava uma galera do Vagos e tinha uma menina lá que se chamava Margarida. Aí eu falei, ah, margarina, eu Margarida. como com o Mano, sim! olha isso, mano! Nossa, olha A margarina cara, dos índios! Não, não, não, não, não, era dos vagos, era dos vagos. Não, Margarida. Não, não é? era. Mano, mas não foi a na galera... intenção ah, de tá falar pejorativo, mano. Foi só fazer uma piadinha pra zoar os vagos, sim, tá ligado? Sim, mas daí entendo. ficou mal, velho. ficou Cara, eu falei, na hora eu pensei, mano, deu errado foda que margarina é amarelo também, né, cara? Então, toma Olha esses caras, Américo, tem certeza? Nossa, meu Deus. <risos> tá, bom, que já tá soltando na roda as merdas é, já, né? É. Já vai, já que o negócio tem que ser transparente. É irmã do Dylan. Ah, é a irmã do mas é, é, é isso então, rapaziada. Espero que vocês aprendam bastante, que vocês... Vambora. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, que eu sou um ótimo professor aí, se vocês quiserem aprender. Vambora, cara. Eu gosto de te ensinar. Eu gosto de ensinar, eu gosto de ensinar. Ah, mas é isso, mano. Só tenho agradecer qualquer vocês dúvida, aí. Mano, se é eu não, não mais, tiver cara, aí, velho. É. Vocês podem me mandar mensagem, vocês estão ligados que eu respondo na hora. Eu, eu tô ligado, Na hora você tá tirando com a porra da minha cara, né? Porque você ficou triste. É, fazendo, não, não, não. Depende do que eu tô fazendo, Alice. Depende do que eu tô fazendo. Ele me ignorou ah. três dias, eu aqui sofrendo, falando, mano, meu amigo não gosta mais de mim. Eu tô triste. Nossa, que otário. Aí, aí eu fazendo maior drama dele. meu Deus, eu tô vendo prova! Meu amigo, prova do quê? Prova de crime, né? Que você vai fazer, né? Patrão, caralho, pra ver se eu tô com um bom patrão ainda. Caralho, que ele satisfação. Exame psicotécnico, né? Ah, tá ligado, né? Psicodélico. Psicodélico colocando rabo no macaco. <risos> eu tô o rabo do meu macaco, tá saindo negócio. bosta Qual o seu! Lembra <risos> é que quando você entrou na cena na porrada <risos> eu tomei um cacete? Quer tá sair de novo? quer? Vamos? Você tomou? Eu tô zoado. Pode ver aí que o pai não tá bem. E te dou um pau. Nossa, eu, eu também não tomei essa aí. Olha primeiro, eu, primeiro, eu. calma aí. Primeiro, a gente tem, quando a gente promove um gerente, tem um bagulho que a gente sempre faz, velho. Fica aí. Deixa eu buscar tá ah, Apontar arma pra cabeça já ficou velho, Américo. É. Não, não, não, não. Outra coisa, outra coisa. Olha é esse cara, Américo. Ximaria. Pera lá. Ô, na moral, cadê a molecada? Ô, ah. oh, oh, nós pode, pode bater pode. na crise ou só o Sei e a E pode, as meninas? Pode, pode. Pode. Demora, é, não. É, é balas? Aquilo lá é balas, diz não é FMDzão. Só demorou. Tem que... Ih, cadê os refri? Dei frio. pro Américo, né? Quer que eu vou no frango rápido? Eu não pegar isso Não, não. Oi? Tô. Tô na sala de reunião. Não, não. Tô na sala de reunião. Eu ia falar uma coisa muito feia. Fazer é é. cocô, né? Não, não. É, tô. Tô um pouquinho. Por quê? Ah, tá bom. É que teca... depois daqui, eu vou ah, eu tomar um banho, lavar oh! meu cabelo. Que tá três dias sem lavar meu cabelo. E aí eu volto do mais tarde, oh, oh, oh, tarde. Nem fudendo. Mais... Nossa, Deus Pedro Molles. Não, tá Pedro tá Moles. Tá Beijo, tchau. Se cuidar. Tchau. Pedro Molles, não. não. Você foi promotor. Mas é, subir a nós é promoter, cara. Nós é promoter, porra. Caralho, Divulgar caralho, a festa caralho, da Via Vambora. Não, mas o que o Fogo Neve tem que fazer? Eu não Agora? sei, falou que ia é fazer uma parada. Eu não sei também que eu vi. Ai, ai, Caralho. Ô, oh, queria ver como é que é o baú, nunca vi, hein? E já quer chegar lá também. Ó, arrumadinho, porque, arrumadinho. por favor. Um o oh, meu apartamento é Alice, arrumadinho tudo também. Tudo que entra e sai é anotado, né? E quem, anotado, é quem entrou Cabou, e saiu. Quem né? entrou é BO dos caras. Oi, você agora vai... começa ah, o dá, fim dá, dos dá, balas, dá... né, o seu? Alice, me um exemplo. Daqui pra é... frente é só desse gente. Vem o M. Não, MK não. Vem o, o Coutinho e o Kimbo. Ele uhum. pede pra mim, mano, dá duas armas pra eu fazer uma loja. Deu a nota. Eu arma pro Coutinho e pro Kimbo. E quem deu foi o Alceu ou não? Não, porque você já vai ter anotar Já vai estar seu nome lá anotando, né? Não. É mesmo. Você, você pede pra eles anotarem o que saiu, a saída do baú. Aí assim, eles que vão anotar. Você só, Seu trabalho é só entregar as coisas pra eles. Agora, se eles pedirem nota pra mim como é que eu tô ocupado... Aí ah, manjei, manjei. Mas é B.O. deles anotar. Manjei. Aí quando eles um, devolverem... Thompson, um, um, Américo! Pô, isso aí tem um recoiozinho brabo aí mesmo. Não tem não, tem não. É co... Que que é, Karen? Tá louco? Caralho. Que, que que é, é. porra? Não gostei de mirar com ela, não. Américo, é. eu vou ser sincero, foi o tempo que eu tinha medo de uma arma apontada pra mim, viu? tá é. mudando certinho. O Pedro, a última vez que eu apontei a arma pra ele, se cagou de medo aí, com a chora no meu pé aí. Que que é isso? Ah, é, o família é não é assim. Beleza. <risos> que que é isso? Que que é isso? Guarda pra mim lá, porra. Ô, patrão, cara que eu guardo. Ligeiro, vamos embora, não, dá não, licença. Não, não, não, não tem o apel, filha da puta. Ah, caralho. Eu não tenho Ai, nada, por um momento eu achei que fosse presente, mano. Ele falou, ah, não, vocês pera. estão convidados e parabéns, tá ligado? Ganhou não, presente. É, não, é daí, porra. dá é, licença, dá gente. Dá licença, viu? Oh, onde ó, é que é mesmo? Meu baú todo baú da moita. Nossa, foda que... As texturas, não sei onde é que é a porta aí. Ó, ó. Ó. Nossa da licença Organizado mais ou... Ah, organizado Vamos ver, vamos ver uma coisa Será que ele anotou na saída da baú? Não, anotou bosta ah, Porra, lá Que mais que tem? Colas, colas Colas, colas, colas oh, dá, pra fazer, dá pra fazer bosta Dá fa... Ô, gente, dá licença que eu vou ali guardar essa arma aqui no baú, viu? Dá licença ali. <risos> Olha esse cara. <risos> tá bom. Vai, tá bom, LSD, 343 mil. Eu que anoto. Não, já tá anotado. Quer dizer, ele não anotou sair.